Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de número 2 da série Como Aumentar Incrivelmente a Sua Memória. Muito bem, no vídeo passado nós falamos sobre as três etapas da memória, a percepção, o armazenamento e a evocação. Neste aqui nós vamos nos deter ao armazenamento. O que significa isso? Muito simples. Você é considerado uma pessoa de ótima memória, ou não, a partir daquilo que você consegue reter. Você já parou para perceber isso? Quando você fala assim, nossa, fulano tem uma incrível memória. Como é que você sabe que alguém tem uma incrível memória? Porque ele retém muito mais informação que outras pessoas. Então, a capacidade de reter as informações, reter os conteúdos, é o que faz com que a gente seja considerado alguém com uma ótima memória ou com uma memória ruim. Como melhorar a nossa performance em termos de armazenamento? Para isso, nós precisamos perceber que existem três tipos de memória. Uma memória que é chamada de memória imediata, uma outra que é chamada de intermediária e uma outra de longo prazo. A memória imediata é aquela memória que dura por minutos e, às vezes, horas. Por exemplo, você vai a uma festa, acaba de cumprimentar uma pessoa, ela se apresenta para você, você se apresenta para ela, cinco minutos depois você encontra novamente a pessoa no corredor e você já não lembra mais o nome dela, porque ficou apenas na memória imediata. Na hora que você ouviu, você se lembrava, mas cinco minutos depois, dez minutos depois, já não é mais capaz de lembrar. Porque na memória imediata, um aspecto primordial é a qualidade da percepção, ou seja, da captura da informação, e o significado, a importância dessa informação para você. Quanto mais importante a informação para você, a tendência é que você não só escute atentamente, mas como aquilo é importante, então o seu sistema, o seu cérebro, faz com que aquela informação seja reservada de uma forma especial. Imagine um prédio chamado memória. Na hora que chega a informação, a memória imediata é como se fosse a recepção de um prédio. Se tem muita importância, entra, se não, fica sentado lá de fora, lá, aguardando ser chamado. Como ela não é chamada, ela vai embora. É assim que funciona também a nossa memória. Chega uma informação, se não é importante, ela desaparece. Se ela for importante, então você entra para uma sala de espera especial. Ali há mais chances depois dessa memória, que é a memória de curtíssimo prazo, que é a memória imediata, se transformar numa memória intermediária. A memória intermediária é aquela que vai durar mais tempo, pode durar horas, dias, por exemplo, todas as vezes que eu vou ministrar um curso eu memorizo o nome de todas as pessoas que estão na sala, 30, 40 pessoas por turma, e geralmente eu memorizo ali nos primeiros 5 a 10 minutos de atividade. Depois, durante os 2, 3, 4, 5 dias que eu interajo com aquelas pessoas, eu sei o nome de todas as pessoas, fica na minha memória intermediária, entretanto se eu encontrar essas mesmas pessoas, dois meses depois eu já não consigo lembrar o nome de ninguém, às vezes 30 dias depois, principalmente quando é um evento de um ou dois dias. 30 dias depois eu já não me recordo mais, a não ser de alguém que eu tenha interagido com mais intensidade. Essa é a memória intermediária, ou seja, a memória intermediária, uma vez que alguém é importante para você e, por exemplo, no meu caso, na minha profissão, lembrar o nome de todas as pessoas que estão na sala é muito importante para a minha profissão, quando eu escuto o nome da pessoa, rapidamente eu consigo memorizar e isso dura então na memória intermediária por alguns dias. A memória intermediária é essa memória em que a pessoa não só passou pela recepção, a informação passou pela recepção do prédio chamado memória, mas ela subiu para uma sala de reuniões. E dependendo da importância, da utilidade dessa informação, ou ela permanece no prédio chamado memória, ou depois ela vai sair do prédio chamado memória, ela vai embora. A memória intermediária está muito ligada ao nível de utilização daquela memória, ou seja, o quanto você utiliza aquela informação. Quanto mais você utiliza aquela informação, mais importância ela ganha no sistema e naturalmente, ela fica disponível com mais facilidade. O nosso sistema nervoso, ele tem uma camada de mielina, que é uma gordura que envolve os axônios, que protege a informação e o fluxo elétrico dessa informação passando para lá e para cá. Assim como um fio de cobre tem um plástico que envolve, a mielina é essa camada de gordura que envolve o axônio. Na medida que você utiliza muito uma rede neural, que ela tem importância para você, ou seja, que ela tem utilidade, aumenta a intensidade mielina e isso, então, facilita você acessar essas informações. É por isso, então, que quando uma informação é importante, é útil, ou seja, você utiliza com bastante frequência, ela fica acessível com mais facilidade. Bem-vindo à memória intermediária. Existe também a memória de longo prazo. A memória de longo prazo tem um componente incrível que, além da importância e da repetição da utilidade, existe um componente, um componente chamado emoção. Na memória de longo prazo, ela é construída no hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro mais próxima do sistema límbico, que também é chamada do cérebro das emoções. Então, todas as vezes que todo o sistema glandular é mobilizado para liberar hormônios, quando você está diante de uma informação, ou seja, quando uma informação mobiliza suas emoções, essa informação tende aí para memória de longo prazo. Fique aqui comigo acompanhando essa série que na semana que vem eu vou te ensinar as técnicas para você aumentar incrivelmente a sua memória. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.